Você já pensou em uma semana de aulas grátis, com o melhor conteúdo e com os melhores professores para você detonar? É por isso que lançamos o Esquenta Enem Terceira Edição. As aulas vão rolar do dia 31 de julho ao dia 4 de agosto. E as inscrições começam agora no link esquenta.todosemacao.com.br. Agora, Kennedy, quem são os participantes? Dá uma olhada aí no super time. Na biologia, claro, eu, Kennedy Ramos do Bill Explica. Na Física, Ives Urquiza, do Física Total. Redação, Pamela Brandão, do Gramática Zica. Na Química, Paulo Valindo, Químicação. Matemática, Rafael Procópio, do Matemática Rio. Criatividade, Burilo Gan. Coach, Felipe Lima. Ensino com música, Marcos Castro. E aí, vai ficar de fora? Se inscreve no link e vem estudar com a gente no Esquenta Enem.